Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês sobre uma novidade muito legal Um jogo novo que tá lançando amanhã, dia 29 do 3, mano O Wild Rift, isso mesmo, o LOLzinho Mobile vai ser lançado amanhã E eu, desde o ano passado, já tive essa oportunidade de jogar o LOLzinho Mobile no ano passado Com Vinho, com o Douglas Gel, com uma galera Top demais, a gente jogou ano passado E eu já tô jogando no servidor BR E cara, dia 29 Lança pra geral Então eu quero ver todo mundo participando Porque tá muito lindo Tá muito legal o jogo, vocês vão curtir Demais, então mano Já se liga só, já faz seu pré-registro Hoje mesmo, aqui no Primeiro link da descrição, você consegue fazer seu Pré-registro e já deixar sua vaga Guardadinha, tranquilinha Pra você poder baixar o seu Wild Rift no primeiro momento que liberar Beleza? Então é isso, ó E amanhã já tem live ao Vivaço Lá na Twitch, jogando o Wild Rift Com vocês, então vem com a gente Vem jogar junto comigo Lá ao vivasso, mas pra isso Baixa aí, o link tá aqui na descrição Te espero lá, ao vivo, jogando o Wild Rift Então, bora pro vídeo Ok Fala rapaziada, ó, hoje nós vamos ensinar pra vocês como é que a gente fechou esse desafio Com uma comp tranquila, uma comp simples aí Pra você poder fechar de boas, sem sofrer E podendo counterar os Brawlers mais fortes aí da atualidade Então, fica ligado, ó, porque nós já estamos aqui com os nossos Mike O Mike PSG da galera Eu tô com o famoso Cheddar, Xarope, Bot, Gabriel, o que preferir E a Gabé, o Gambé, ô, oh, Gabé, Gabé Ô, oh, Gabé, tudo bem? <risos> <risos> Aí sim, vamos, já, já mandamos muito, hein? Fechamos bem, hein? Bravíssimo. Bravíssimo, hein? Agora vamos mostrar pra galera como é que foi isso daí. Então, se liga só no vídeo com as Comps, as jogadas e a doideira que o, o famoso Gabriel Shader fez no final, hein? Mas deu bom, vamos ver. Tamo junto! E quero ver se vocês fecham também. Falou! Só que tipo, a outra é mais apelando. Ah, sim. A outra aqui é também. Mais... Isso. Boa, nice. Só matar. já foi. Você é louco, mesmo estratégia de todos os jogos. <risos> ah, muito bom, muito bom. Tá indo bom. Não tem o que falar, ó. Ele já evita até fia no mato agora, já. Edgar morreu. Edgar morreu. Boa. Boa. Aí, ó. Você é louco, brabíssimo, hein. Compa e braba. É nóis, brabíssimo. <risos> Muito bom, muito bom. Para direita. Nossa, mas isso é chato. Agora eu vou usar. A roça oh. tá vindo na minha, no meu lado. Show, é. só vai. Não vai dar para levar, Ai, mas foi comer. quase. Nossa, matou. Ih, é só entrar com bola e tudo. GG, GG. Top. <risos> eu sempre gostei de Shadr, mano. Você é louco. <risos> <risos> Respeito, o rapaz. Ixi, aqui já tá indo, hein? Quero ver. Já que morreu, eu morri. Aqui que é tua? <risos> maldade, mano. Maldade, Shedderão. Não, é só estratégia. Ele quer mostrar que funciona com o Edgar, né? <risos> é, é isso, né, bot? <risos> Exatamente. Ah, tá. Entendi. O Frank tá aqui em cima. Não vai dar, não vai dar. Lazei tá pra tudo ali em cima. Pega a sua ult, pega sua ult. Faz a pena. Só Tem burro. Só o Frank morreu. Passa. No Nossa! Vai, vai, vai! Cê é louco, mano! Eu acredito nos meus parceiros! Cê é, é louco. Não, Estamos a um gol de fechar em invictinhos. Tá maluco, hein? Mas é brabo. Ah, mano, matou eu. Safadinho. Safadinho. Vamos lá, vamos lá, hein? Ô, Leon, olha. Isso. Cê é louco? Quer vir pra cima da gente? Ó, tem uma Jess aqui no meio. Já foi. Já tinha, né? Uma Nossa, aqui no meio. Ah, fraque... O Franky tá em mim. Pra que tá subindo de útil. Nossa, travou eu. Eita, que beleza. É, ele quis provar que dava pra fazer com... É que a ideia era essa do vídeo. Mostrar que a nossa compra era muito boa, mas que também o Edgar funcionava, né? <risos> muito bom, hein? Muito bom. Fechamos, mano. Você tá maluco, hein? Você é louco, fechamos. Ó. Parabéns, você completou o Copa PSG 2021. Que beleza, hein? Funcionou a estratégia do, do famoso... Xaropeta. Ó, resgatar. Vamos resgatar aí. Que é isso? Tá bonito isso aqui, hein? Cê é, é louco. É. Mike PSG. Cê é louco. Vou ser obrigado a botar o Mike PSG aqui pra jogo. Cadê <risos> o Mike PSG? Só falta achar ele. Achei, achei, achei. Cê é louco. Olha lá. Que beleza, mano. Da hora, hein? Cê é louco. Ó, e provando que não precisa estar tá com... Trocentos mil Brawlers, ó... Eu tenho 31 Brawler de 45, então eu não tenho um monte. E os mais fortes eu não tenho. Eu não tenho Stu, não tenho o Ruffs, não tenho Sand, Ember, Colette, nenhum do Byron, nada desses quebrados quebradíssimos aí. Deu bom, hein? Uma comp básica aí pra ganhar, né, Gabriel? É nóis. É demais. Muito compi... boa, né? Muito boa. Uhum. É isso. É, é, é, é GB, né? Gabi, Gabi? Gabé. Gabé, Gabé. Gambé, né? Gambé. Não, não é Gambé, não. Oh, foi mal Gambé, não. <risos> Gambé, muito bom, hein? Conseguimos fechar, hein, Caraca, Você é louco. Muito bom, top demais, mandou muito. Jogaram demais. Você é louco, que é isso, jamais. É o, é, o, é o Gabriel que manja, o famoso Shader. Cê é, isso? é louco. Sempre gostei de Shader, mano. Tá, ó, Top demais. <risos> Eu também. Então é isso, rapaziada, quer testar essas comps malucas, comps simples pra poder ganhar, fechar o desafio. Então tenta aí, depois fala pra gente se deu certo, beleza? Então é isso, manos, tamo junto e falou, rapaziada! Fui!